Olá, bom dia a todos, eu venho apresentar, venho falar acerca do arquivo da web e em particular detalhar um dos projetos da FCCN, pelo qual sou responsável, que é o arquivo da web portuguesa. Eu, para ser sincero, nesta altura tenho uma imensa vontade de dar o título da minha apresentação, depois de ter visto a apresentação do professor Quintanilha, para combatendo a idade da amnésia. E vou-vos pedir a vossa ajuda para a minha apresentação. Vou-vos pedir a todos vocês que alguma vez na vossa vida, enquanto navegavam na web, se depararam com uma página destas, que levantem o braço. Ok? Alguém que não tenha se deparado com uma página destas? Não? Ok. Portanto, nós, quando nos deparamos com este tipo de erros, de erros internos de um servidor, de um erro 404, página não encontrada, um, nós estávamos calmamente, a navegar na web, seguindo links, ou fomos redirecionados numa página de resultados do um motor de busca, ou tínhamos um favorito com uma página que tínhamos guardado que era muito interessante para a nossa vida, e ao seguirmos esta ligação deparámos com um erro. Ficámos frustrados porque a informação que nós queríamos não estava lá. Particular aqui uma, uma mensagem engraçada aqui do Macaco que diz Me for for you in the wrong place. O que acontece é que nós não estávamos no sítio errado. Simplesmente a informação já não estava lá. Vários estudos científicos comprovaram que daqui por um ano, 80% dos conteúdos disponíveis hoje terão sido alterados para algo diferente ou terão desaparecido completamente. Concluímos que a web é efêmera. Vou-vos dar alguns exemplos concretos. Xpon98. Quem é que se lembra de Xpon98? Ótimo. Tinha um endereço, que, que está aqui em cima, não é muito visível. Mas no caso de eu, hoje, querer ver o site oficial da S98, o que vou obter é isto. Bem, a 98 foi há muito tempo. Vamos ver uma situação em que, mais recente. Portanto, quando o Luís Figo ganhou o Prémio de Melhor Jogador do Mundo, no site do InfoSport foi publicada uma notícia. E se nós, hoje, quisermos aceder a esta notícia, o site do InfoSport está em cima mas a notícia acerca do Luís ter ganho o prémio de melhor jogador do mundo já não está online, está outra notícia que é completamente diferente. Bom, mas isso são situações que aconteceram há muito tempo e a web evolui e as coisas evoluem, portanto é natural que passado alguns anos a informação desapareça. Então pronto, temos aqui a página de entrada do público, do jornal público, do jornal conceituado, com uma série de notícias num dia e no dia seguinte. Portanto, de um dia para o outro, a informação mais uma vez desapareceu. Ao passo das publicações impressas, existem organizações como as bibliotecas, como a Biblioteca Nacional, como a Torre do Tombo, em que, que têm o objetivo e a missão de guardar a informação para a preservação futura, para que o conhecimento disponível hoje esteja disponível para as gerações futuras. No caso, do, no caso da web, não existem ou não existiam estas organizações que, que tratassem de resolver ou tentassem resolver este problema de preservação. Portanto, faltam arquivos que guardam a informação publicada na web. Aqui eu destaco que grande parte da informação que nós usamos no nosso dia a dia está exclusivamente e é exclusivamente publicada na web. Portanto, não há fontes alternativas para ir buscar esta informação. A partir do momento que ela desaparece da web, desapareceu para sempre. Bom, surge -se, assim então o um interesse pela criação de arquivos da web. O primeiro arquivo da web foi criado por iniciativa própria, por um senhor chamado Brewster Terkel, que criou o Internet Archive, em 1996, portanto, ainda numa fase muito inicial da web, e ele predispôs a a, -se a, fazer uma, uma, a levar a cabo uma missão muito simples, que era arquivar a web toda, do mundo todo, para sempre. Um, bom, e embora tenha conseguido guardar grande parte da, da informação, ele e a sua equipa, um, não conseguia guardar, com, com a exaustividade necessária, a web de todos os países. Então, entre 1996 e 2006, apareceram uma série de iniciativas nacionais de arquivo da web, a maior parte delas lideradas por bibliotecas nacionais, que foram das primeiras organizações a perceberem se deste problema. Em Portugal, em 2006, foi criado o primeiro protótipo de arquivo da web portuguesa, em ambiente académico, chamado Tomba, na Faculdade de Ciências, e em 2007, iniciou-se, então, na FCCN, o projeto oficial de arquivo da web portuguesa. Em 2010, hum, Existem, atualmente, cerca de 40 iniciativas de arquivo da web espalhadas pelo mundo. Nós estamos a fazer um estudo de iniciativas de arquivo da web, portanto, nós vamos publicar este estudo em breve, se quiserem, depois poderão aceder a mais detalhes acerca da situação atual do arquivo da web. Bom, casos reais para a utilização de um arquivo da web. Estes são casos que eu tenho compilado ao longo de várias conversas com várias pessoas, portanto não são situações que eu imagino que as pessoas vão, para as quais as pessoas vão utilizar um arquivo da web, são situações reais que as pessoas, em que as pessoas se serviram no arquivo da web para resolver problemas da sua vida. O caso típico do utilizador ter um favorito que ficou quebrado, portanto vai ao arquivo da web para tentar recuperar a informação. Um jornalista que revisita uma notícia passada, temos programas, por exemplo, de televisão, como o Perdidos e Achados, em que vamos buscar informação do passado, ou uma notícia publicada no passado, e comparamos com a situação atual que foi descrita naquela notícia. Um historiador que analisa documentos digitais, tal como analisaria documentos impressos, por exemplo, guardados na Torre do Tombo. Um web designer que faz portfólio, muitas vezes os web designers fazem bons trabalhos, trabalhos dos quais se orgulham mas que depois os sites desaparecem e eles gostariam de mostrar o resultado do seu trabalho para o portfólio, para o currículo, e não têm maneira de o fazer, porque o site, por razões que são completamente externas, desapareceu. Um professor recupera uma apresentação, portanto, uma um pessoa fez uma apresentação para uma conferência ou para uma aula, mas, entretanto, houve uma reestruturação no site da faculdade e aquela apresentação desapareceu. Vai, mais uma vez, vai ao arquivo do web tentar, foi ao arquivo do web tentar recuperar esta, esta apresentação. Um gestor documenta um projeto. Muitas vezes nós, enquanto gestores de projetos de investigação ou, ou, ou comerciais, estamos tão empenhados em fazer um projeto que não nos preocupamos em guardar as primeiras versões do site ou os primeiros documentos e quando chega a altura de fechar o projeto e gerar toda a documentação e guardá-la para entregá-la, por exemplo, às entidades financiadoras, não é possível porque pusemos no web e, entretanto, desapareceu. Existem muitos outros. E eu peço a todos que sintam vontade que, que, que os partilhem connosco, porque é interessante para nós sabermos para que é que mais poderá servir um arquivo da web. Vou agora detalhar um pouco como é que se arquiva a web. Como é que funciona um sistema de arquivo da web. Basicamente, um sistema de arquivo da web tem uma arquitetura geral semelhante a, a, um, a um motor de, de busca como o Google. Portanto, existe um sistema que é o batedor ou crawler, que o que faz é recolher automaticamente as páginas da web. Parte de um conjunto de endereços iniciais, depois vai recolhendo as páginas, descobre as ligações contidas em cada uma das páginas e descobre novos conteúdos e vai-se iterativamente percorrendo a web e guardando-a num repositório. Depois desta informação está guardada no repositório, para que seja rapidamente acedida, é indexada. E são criadas estruturas de índice que permitam que, em poucos segundos, consigamos encontrar rapidamente uma página que continha uma informação que nós gostaríamos de consultar. Um, mas nós queremos, enquanto utilizadores, que as páginas que apareçam nos resultados cimeiros da nossa lista de resultados sejam os mais relevantes. Assim sendo, existe um mecanismo de ordenação que escolhe as páginas mais importantes para uma determinada pesquisa e as apresenta ao utilizador. Bom, um, o que acontece é que, assumindo que já grande parte da informação está arquivada por estas 40 iniciativas de, de arquivo da web que existem espalhadas pelo mundo, um, existe um problema fundamental que está longe de ser resolvido, que é garantir o acesso eficiente à informação arquivada ao longo do tempo. Portanto, a informação está guardada, mas está guardada num arquivo morto, não serve muito. Nós temos que ter mecanismos para conseguir pesquisar e aceder à informação de uma forma rápida e eficiente. Por exemplo... Esta imagem mostra a Wayback Machine. A Wayback Machine é um mecanismo de pesquisa sobre o Internet Archive. Portanto, o Internet Archive tem informação guardada desde 1996. E nós temos que saber, para encontrar uma informação que nós desejamos, o endereço exato da página onde a informação foi publicada. Eu pergunto, se nós quisermos saber hoje quais são os meios de transporte que estão em greve, qual é o URL exato da página que tem esta informação. Nós não sabemos. Nós vamos pesquisar. Então, então agora, se nós pensarmos na mesma pergunta e, e pusermos o fator tempo e, e perguntarmos a nós próprios qual era o endereço exato da página que tinha informação acerca da greve que aconteceu em 1997. Isto é completamente inusável. Não é completamente, mas é muito difícil para, para, para manter a informação acessível de maneira a que seja útil para a grande maioria dos casos de uso. Portanto, o que os utilizadores querem é googlar o passado. Portanto, eles exigem que a informação do passado seja, esteja tão acessível como a informação do presente para que possa ser útil. Bom, para fazer frente a este problema, uma vez que pesquisar o passado é muito diferente tecnologicamente de pesquisar o presente, levanta uma série de novos desafios, a maior parte deles eh, originados por, pela introdução do fator temporal, que não existe na, na web atual, uma vez que na, na web atual só existe o fator eh, presente, né? o fator tempo é o presente na, na web arquivada, nós temos toda a informação guardada ao longo do tempo, eh, foi criado um projeto que é o Archive Access. O Archive Access é um projeto liderado pelo Internet Archive, em que se reuniram ferramentas, que foram desenvolvidas ao longo do tempo por diversas iniciativas de arquivo da web e se juntaram neste projeto Código Aberto em que qualquer pessoa pode fazer download e utilizar essas ferramentas. O, a melhor ferramenta ou a mais usada deste projeto é, é o Eritrix, que é justamente um sistema de pesquisa, de pesquisa não, perdão, de recolha automática de conteúdos da web. Existe também uma ferramenta para fazer a pesquisa textual que é baseado no NUTCH. O NUTCH é um projeto de código aberto, da Apache que é basicamente um motor de busca sobre a web atual. E o nutch é uma adaptação deste motor de busca para suportar pesquisa sobre o passado. Portanto, o X é Web Archive Extensions. E esta imagem aqui apresenta um screenshot do que é que nós podemos obter usando o nutch tal e qual como ele vem. E o Netflix apresenta uma série de problemas. Primeiro, para a criação de um serviço útil à comunidade, neste caso portuguesa. Primeiro, não tem suporte multilingue. Ou seja, a interface é só em inglês. Segundo, a interface é pouco cuidada e difícil de utilizar. Para vocês terem ideia, esta pesquisa está aqui, é eleições. É uma pesquisa, pela palavra eleições, entre 2004 e 2009. Portanto, o utilizador comum teria que escrever eleições e depois pôr este comboio aqui para conseguir fazer a pesquisa. Uh, não, é, não é muito amigável em relação à, à facilidade de utilização. Um, depois, as respostas são extremamente lentas. Para ter ideia, uma recolha da web portuguesa tem cerca de 40 milhões de endereços, uma apenas, uh, e nós fizemos um teste e a média de resposta dos, dos, das pesquisas é cerca de 20 segundos. era cerca de 20 segundos. Uh, para ter uma ideia, a maior parte dos utilizadores abandonam o site se não obtiver uma resposta em menos de 5 segundos. E isto é um facto, abandonam e nós também abandonamos o site, assumimos que não está a funcionar ou que tem um problema qualquer e vamos tentar resolver o nosso problema noutro sítio. Depois, a relevância dos resultados era muito baixa. Portanto, a maneira como eles eram ordenados não era, não era eficiente para ter aqui uma ideia. A pesquisa é por eleições e uh, os primeiros resultados não, não, não eram satisfatórios. No âmbito do projeto de arquivo da UE portuguesa, nós pegámos nas ferramentas de código aberto, um Archive Access, e começámos a trabalhar nelas para criar um serviço que fosse útil para a nossa comunidade. Primeiro, melhorámos a interface de pesquisa, criámos uma interface que é bilíngue, portanto suporta português e inglês. Trabalhámos muito e iterativamente ao nível da usabilidade da interface, portanto fizemos, desenvolvemos uma primeira versão que nós estávamos convencidíssimos que era a melhor interface do mundo, e depois submetemos-a a, a, a testes de usabilidade e tivemos resultados miseráveis, porque os utilizadores não, não conseguiam usar a interface. Uh, já agora, já alguém, alguém desenhou uma interface de utilização? Ok, algumas pessoas. Já alguém aqui desenvolveu uma interface de utilização muito difícil de usar? Ok. Eu, se calhar, se, se fizerem as interfaces uh, a teste, vão ter surpresas, tal como nós tivemos. Bem, mas nós descobrimos os problemas, tentámos resolvê-los e numa segunda volta já conseguimos, só, já conseguimos obter um nível geral de satisfação de 70%. Uma funcionalidade adicional que nós descobrimos que não tínhamos e que era fundamental para que os utilizadores ficassem mais satisfeitos foi um mecanismo de sugestão de pesquisas. As pessoas estão tão habituadas a escrever qualquer coisa mais ou menos no Google e o Google, e o Google sugerir... Uma, uma, uma, a, a pesquisa correta, ou seja, por exemplo, com a correção de um erro de ortografia, que as pessoas escreviam as palavras com erros de ortografia, não encontravam os resultados e diziam, portanto, na, na, na, a percepção que tinham é que o sistema não funcionava. E, portanto, como nós não conseguimos convencer as pessoas a escrever corretamente, ou não podemos estar ao lado de centenas ou milhares de pessoas a dizer escrever isto corretamente, o que nós tivemos que fazer foi criar um sistema de gestão de pesquisas. E isto aumentou enormemente a satisfação dos utilizadores com o nosso sistema em curso. Temos a melhoria do grafismo do arquivo da web portuguesa. Que, embora não seja usável, não é o mais apelativo neste momento. Criámos uma interface de pesquisa avançada, portanto, em vez de nós termos que pôr comandos estranhos na caixa de pesquisa para conseguirmos, por exemplo, dizer que queremos apenas pesquisar documentos do tipo PDF, nós criámos uma interface de pesquisa que era mais amigável dos utilizadores para que eles ao não conseguirem encontrar a informação que desejavam na interface de pesquisa simples, conseguissem recorrer à pesquisa avançada para satisfazer as suas necessidades. Nós sabemos que cerca de 5% dos utilizadores, apenas 5% dos utilizadores utiliza a pesquisa avançada, ou melhor, 5% das pesquisas são feitas na pesquisa avançada, mas é importante que nestes 5% dos utilizadores consigam resolver o seu problema, porque isso aumenta a sua. A, a, percepção de satisfação geral do sistema. Relevância dos resultados. Aqui foi onde nós investimos grande parte do nosso tempo. Portanto, nós hum, reestruturámos toda, toda a estrutura de índice do, do, do, do motor de busca, portanto, do, do NETS, hum, e passámos a considerar características das páginas que não eram consideradas inicialmente. Por exemplo, nós temos duas páginas que têm, o, têm dentro, no seu texto FCCN. Quando o utilizador pesquisa por FCC no motor de busca, o motor de busca tem que escolher quais é que são as que aparecem primeiro. Uma das heurísticas que se usa é as páginas que recebem mais ligações são, à partida, mais importantes. E este, tipo, este é um exemplo de uma característica das páginas que não estava contemplada nas estruturas de índice e, como tal, não podia ser considerada na ordenação dos resultados. Depois de, de adicionarmos estas novas características à estrutura de índice, Criámos e continuamos a melhorar um, um, algoritmos de ordenação para, para apresentar cada vez resultados melhor aos utilizadores, aos utilizadores do nosso sistema. Um problema que nos surgiu quando começámos o projeto em 2007 foi bem, nós vamos começar a arquivar a web em 2007, mas quando lançámos o serviço vamos mostrar páginas que têm um ou dois anos de idade. Portanto, isto não, não causa assim grande impacto pessoas dizem, ah, isto, algumas destas páginas ainda estão online, qual é o interesse? Eu estava a ver coisas que aconteceram há um ano atrás. Então, até no âmbito de, um, de uma palestra como esta, surgiu a ideia, por parte de um, de um utilizador, de uma pessoa que estava a, também a assistir à audiência, mas porquê é vocês não vão buscar informação ao Internet Archive? Eu pensei, ah, isto, se calhar é capaz de ser boa ideia. Então, entramos em contato com o Internet Archive e obtivemos uh, os conteúdos que eles tinham entre 96 e 2007 que foram recolhidos do ponto PT, portanto a informação que já está disponível online, nós integramos no nosso arquivo e agora ela é pesquisável, ela pode ser pesquisável de uma maneira, um, portanto pesquisa textual e pesquisa avançada, portanto de uma maneira muito mais completa do que era originalmente no Internet Archive. Paralelamente entrámos em contato com várias entidades, como por exemplo a Biblioteca Nacional e obtivemos também conteúdos arquivados que eles tinham nos seus nos seus, nos seus repositórios. Por exemplo a Biblioteca Nacional tem um conjunto com de conteúdos que até já estavam meio abandonados lá nos servidores, que já estavam quase, quase em ciclo de vida, e deram-nos os conteúdos acerca das eleições que correram próximo de 2005. O projeto de investigação, temos um motor de busca alternativo, que da Faculdade de Ciências também tinha conteúdos recolhidos entre 2002 e 2005, também os integramos, e o Reteiro de Internet, que é um dos nossos ex-libris, é, é, foi um livro foi publicado em 1926, que tinha como anexo um, um CD-ROM que continha a web portuguesa lá dentro. Nós pensamos, isto é impressionante, isto é, é impossível guardar... A... Em 26, não foi assim há tanto tempo, como é que a web portuguesa estava lá dentro. Mas na realidade a web portuguesa em 1996 era bastante pequena, embora não esteja lá exaustivamente guardada, a maior parte das do, do, organizações que tinham site estão guardadas neste CD e hoje nós podemos pesquisá-las e acedê-las através do arquivo da web portuguesa. O um ponto a reter é que um arquivo é principalmente diferente de um motor de busca, porque está sempre a crescer e a crescer muito. Para dar uma ideia, este gráfico mostra a evolução dos conteúdos arquivados em 2010. Portanto, nós começamos em 2010 com cerca de 600 milhões de conteúdos arquivados. Por conteúdo, eu quero dizer, uma imagem conta como um conteúdo, uma página HTML conta como um conteúdo, e no fim do ano já tínhamos perto de mil milhões de conteúdos arquivados. Portanto, tivemos aqui um crescimento constante e esta informação tem que se manter acessível e pesquisável para os utilizadores. Esta informação é oriunda de recolhas gerais, portanto, nós cerca de 33 meses fazemos recolhas gerais da web portuguesa, recolhas diárias de um conjunto de cerca de 300 publicações Uh, selecionadas e integrada de fontes uh, externas, como, por exemplo, o Internet Archive ou a Biblioteca Nacional. Quem é que conhece este filme? Excelente. Ainda bem. Eu mostrei este, mostrei este slide aqui há uns tempos no, no, no âmbito de uma, de uma cadeia de mestrado de, de Bolonha e os alunos ficaram a olhar para mim tipo, isto não tem interesse nenhum, que é isto no carro. Bem, vamos fazer uma viagem ao passado. Começando no presente, site atual da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 2011. Em 2008, como é que era? Era assim, não muito diferente. 2006, 2003, 2002, 2000, 1929, 1997. Portanto, este tipo de viagens ao passado já é possível fazer atualmente com o arquivo da web portuguesa. Destaco que estas ligações estão ativas, ou seja... Quando vocês encontram, quando nós encontramos esta página, podemos tentar seguir as ligações e navegar no passado. Claro que não há de exaustivamente guardado, há sempre falhas, mas já conseguimos navegar no passado. Conseguimos. Isto é o mais próximo possível de uma máquina do tempo. Agora, uma parte muito importante da minha apresentação, na qual vocês vão colaborar, espero eu. Como é que vocês podem colaborar para o, arquivo, para o sucesso do arquivo da web portuguesa? Ponto 1. Nós não, sabemos, não conhecemos todos os sites da web portuguesa. Uns estão em .pt, outros não estão em .pt. E, portanto, todos nós podemos sugerir sites interessantes para arquivo. Podem seguir este link curto, arquivo.pt sugerir, para fazermos sugestão de site. Respeitar boas práticas de publicação na web. Este é um ponto muito importante e que tem-nos causado grandes problemas. Muitos de nós, hoje em dia é muito fácil criar sites. Pessoas sem grandes conhecimentos técnicos criam sites. E existe um mecanismo chamado Robots Exclusion Protocol que permite que o dono de um site diga, eu não quero que o meu site ou parte do meu site seja recolhido de forma automática. Mas isto causa, por exemplo, no caso dos motores de busca, eles recolhem de forma automática conteúdos, principalmente textuais, que são aqueles que são precisos, são necessários para indexar. Então, o que é que certas pessoas que criam os um sistemas de gestão de conteúdos fizeram? Bom, se os motores de busca só precisam dos conteúdos textuais e nós queremos ajudar as pessoas que usam o nosso software e não percebem até a grande coisa disto, vamos pôr por omissão, ou, ou por pré-definição, o -A protocolo a desautorizar a recolha automática de imagens, de CSS, de JavaScript, de uma série de conteúdos que são necessários para guardar a imagem e permitir preservá-la e reproduzi-la ao longo do tempo. E, portanto, nós, muitos de nós temos sites online que, com, com, com cláusulas de restrição, que parece que está tudo bem, tudo bem, não há problema nenhum, a página aparece nos browsers, a página aparece nos motores de busca, por isso está tudo ok, mas, ao proibirmos que seja feita a recolha automática, por exemplo, de imagens, o que vai acontecer é que nós não vamos conseguir arquivar as imagens, porque nós respeitamos este, este mecanismo, porque é um, é um direito do autor dizer que não quer que o seu site seja arquivado. Por outro lado, também pode dizer, eu não quero que o meu site seja visitado por, por, de forma automática por, pela generalidade dos, dos mecanismos que existem na web, mas quero que o arquivo da web portuguesa possam arquivar para preservação o meu site. Hum, tem mais detalhes acerca deste, desta questão em arquivo.pt recomendações. Outra questão, portanto, existe uma série de recomendações bastante abrangente neste, neste link, disponíveis através deste link, mas outra recomendação fundamental, outro exemplo que eu queria deixar aqui, é não esconder ligações. Ou seja, nós fazemos a recolha automática partindo de uma página, seguindo ligações e depois indo descobrir as outras páginas de um site. E para este efeito é quase impossível nós encontrarmos páginas ligadas em que foi usado, por exemplo, Flash ou JavaScript para publicar os links. Portanto, se vocês querem que o vosso site seja indexado corretamente pelos motores de busca e seja arquivado devidamente, utilizem HTML para a publicação de links. E, utilizem, e criem um endereço por cada conteúdo. Finalmente, e mais importante do que tudo, divulgando o projeto. A divulgação do projeto tem implicações no seu desenvolvimento. Nós, atualmente, precisamos de ir melhorando o nosso sistema de pesquisa e os nossos algoritmos de ordenação. E o que é que nós fazemos? Nós monitorizamos ou tiramos estatísticas dos cliques que os utilizadores fazem. Portanto, nós não sabemos o que é que cada um de vocês clicou, mas nós sabemos que, por exemplo, 80% das pessoas clicaram no primeiro resultado. Portanto, isto é uma boa métrica que estamos a dar bons resultados. Infelizmente, não chegámos aos 80% ainda. Portanto, o que eu vos peço é que utilizem o sistema, não se preocupem muito com o que é que estão a fazer, tentem resolver os vossos problemas e divulguem-no das vossas instituições para que outras pessoas usem também porque nós só assim a conseguimos melhorá-lo. Já agora, também existem lá fora, eu espero que esta apresentação seja interessante para todos vós, mas existem lá fora também panfletos elaborados pelo nosso gabinete de Comunicação e Imagem que eu convido a levarem para casa e a distribuírem nas vossas organizações pelas pessoas que não tiveram a oportunidade de estar aqui. Portanto, não levem só do arquivo da web, levem outros também, porque eles a nós, para nós não lhes dizem nada de novo. Nós temos um site em que temos uma série de informação acerca do arquivo, do projeto do Arquivo da Web, sobre .arquivo.pt. Temos, por exemplo, propostas de projetos de investigação e desenvolvimento, que dariam excelentes teses de mostrado. Nós temos as recomendações, temos um, temos um link muito importante de críticas e comentários. Portanto, é muito importante que vocês, dois para amanhã, quando tiverem alguma coisa a dizer, seja negativo ou positivo, que nos comuniquem, que entrem em contato connosco. E podem se manter a par cerca das últimas novidades a ser, a ser, um, a, a, a, a, através deste link do de arquivo.pt/notícias. Portanto, resumindo, o que fizemos até hoje: fizemos recolhas gerais da web portuguesa, fizemos integração de conteúdos que estavam alojados em entidades externas e tornámos pesquisáveis, tornámos pesquisáveis através de pesquisa textual e, pesquisa, e uma pesquisa avançada e fizemos recolhas frequentes de um, conjunto de publicações selecionadas. O que é que nós gostaríamos de fazer no futuro? Fazer um serviço de pesquisa sobre notícias, fazer um serviço, estamos a trabalhar num serviço de pesquisa sobre imagens e dar um serviço de pesquisa eficiente sobre mil milhões de conteúdos. Para vocês terem ideia, isto é muito próximo do, do volume de informação que motores de busca, como o Google ou como o Yahoo, indexam. Portanto, é um, é um grande desafio para nós. Nós, neste momento, temos cerca de 150 milhões de conteúdos pesquisáveis. É um grande desafio para nós, com os nossos recursos, conseguir criar este, este, este serviço para, para a comunidade. Para terminar, arquivar a web é importante. É importante porquê? Um dos principais fatores que nos distingue como raça dominante, como espécie dominante neste planeta, é a nossa capacidade de ganhar conhecimento, guardá-lo e propagá-lo à geração do seguinte. E hoje em dia, nós, fazemos, nós usamos a web a internet para fazer, para fazer este, este processo. Se nós estamos a pôr todo o nosso conhecimento e cada vez mais na web e não o guardamos, o que vai acontecer no futuro talvez seja uma idade da amnésia. Ou seja, as pessoas não se vão lembrar do que é que aconteceu neste período. O responsável por arquivo da web do Reino Unido disse uma frase que me deixou pensar que foi o início do século XX está muito melhor documentado do que o início do século XXI. Então, como é que nós, temos maiores níveis de educação, temos mais acesso a tecnologias de informação, as pessoas uh, publicam muito mais do que antigamente, e como é que a informação está menos, como é que está menos documentado? Basicamente, nós estamos a criar informação para mandar fora. A informação arquivada tem que se manter acessível, portanto, não basta fazer arquivos mortos, temos que guardar e manter acessível para que seja útil, e todos podemos colaborar. Eu vou estar aqui... Um, hoje e amanhã, portanto, eu agradecia que entrassem em contato comigo. Perguntem-me sobre o arquivo da UE portuguesa. Obrigado pela atenção.